Não, não. Pois é. Aqui também tá se coloca, né? Pois Isso aqui, né? Quando dá volta. O articulador, sim. sim. Mas é uma área que a gente aborda muito porque... Não, não, não é parte... Não. Um da caixa. Tá. Mas é bom saber. Quando está com falta, tem que cortar. Assim como o terminal, né? O terminal de direção aí, então é onde que... É complicado. Então vamos aqui para a coxila e vocês vão perceber aí alguns é, redentores, apesar de um redentor, eu não ter depois, eu vou dar uma passada e lá eu não sei, a gente pode falar disso, porque tem alguns redentores lá que a gente pode estar tá demonstrando. Primeiro porque eu quero chegar no ponto aqui, que seria aqui a, a montagem da bomba, né? Então essa parte técnica de redentores, o material que é construído, a questão do ponto de vedação, né? Onde se dá a vedação do retentor? Né? Agora, eu estou aqui, por exemplo, na página 40. É. Né? Aí está mostrando aqui um, um, um, um, um, um exemplo de desenhos de, de caixa de direção, por exemplo. Essa caixa de direção é. me parece que é uma caixa de direção TRW. Mas o, o, a, a, o que quer demonstrar aqui, o, a lição que, quer, que se quer passar isso aqui, é o ponto de, do local de vedação onde ele fica instalado. Igual eu mostrei aqui, nesse exemplo aqui, certo? Parece que é menos interessante, pode até parecer, mas, não, mas é não menos importante. Porque se você não tiver uma noção boa de, dessa grande questão é, relacionada a retentor, que é o que dá a redação, é de fato, e, e ele depende de uma qualidade de óleo, ele depende de quê? de é, não tem impureza no sistema, ele depende do perfeito estado de, de sede, né, que é o alojamento dele, e, e, e peça onde vai trabalhar a operação, onde vai trabalhar trabalhado a operação. Né? Então o seu temperamento, de, se de mão, né, fica mais difícil. Fica mais difícil. O seu da poluído branco do mar. Colorido, colorido, né? Pois é, então aonde que tudo desenho em cima aqui mostra? Onde que eu expliquei? Vou desmontar até né, de novo aqui. então onde eu demonstrei aqui o ponto de fixação do detector, certo? Que é aqui embaixo. Aqui. Nesse é. exemplo de caixa de direção. Né? E o outro ponto de vedação é o esquema de eu superior. Isso é que eu não noto nada não? Não nada. Eu não estou coisas aí. Não é? eu não. Então o que acontece? É... Aí a questão da sede. Na hora da mão. Principalmente na hora de desmontar esses retentores, certo? Como sacar? Como você faz para sacar? É, é, esse ponto aqui, por exemplo, é muito simples. O, na maioria, a maior parte deles, não é todos, não, mas a maioria deles, a maioria deles, você só tira aqui o, a porta do sem fim, né? Geralmente essa porta ela é travante. então não precisa de um torque muito forte na hora de voltar ela no lugar, porque ela encostou ali, você só né, amasseia um pouquinho ali, dá então, uma leve pressionada ali que ela já trava, para poder impedir que o sem fim fique subindo. Então não precisa de um torque grande. Essa questão de torque, ela passa por todos os pontos que tem que sofrer o aperto, inclusive aqui é a tampa tanta herem. Mas aí a gente tem uma referência de torque de, de, de, de, de ali, de potência, de Nm, litro né? metros, de quanto vai ser aplicado ali. Até TRW, no fim aí dessa apostila, tem uma tabela para as caixas de LW. Fiat, mais DHB se não racha. Getética, que é japonês você não acha. Mando, que é japonês você não acha nunca. Então tem que ser, ó, no um talento. Tem que ter ali sensibilidade com essas coisas. Que é, tem que ser sensível mesmo. Não é o camarada para se tornar fruta, né? Não é esse ponto. Mas é ter o um tato ali como de um médico, né? Que sente bem as coisas. Aí a gente vai só afinando, refinando o trabalho. Então essa coisa do aperto, cada coisa no sentir o redentor, né? Porque essa questão do sentir o redentor é fundamental. Sentir o que está acontecendo ali. E principalmente na hora que você desmonta, você desmontou, você tem que dar atenção, não é simplesmente chegar e trocar lá no lixo, já vou trocar. Tem que pegar, eu avaliar, avaliar, ver a dureza dele, ver o tipo de lápis. Você está macio. Né? Vê o tipo de lápis que tem aí na página 41, do outro lado, aí você vai reparar aí, ó, é, é, é... todo o setor, aí tem uma caixa, é... essa caixa aqui, o que que é? É de uma caminhonete. Eu digo, eu não sei se é sério, parece que é... S10. Aí mostra aqui uns desenhos aqui dos editores, aí é onde que ele trabalha. Com a bola aqui dentro, tem sempre uma bola, né? É igual a essa bola? É, tem sempre uma bola, certo? E, e, e é onde essa bola trabalha sobre os lados. Não tem essa, esse ponto aí eu que está mais assim de lá, logo embaixo do, do, da bola? Ele está mais assim, envesado? Esse ponto aqui, olha, volta lá pra te mostrar. Esse ponto aqui. Eu. Esse é o ponto de vedação. De cada retentor. Então eu vou te mostrar aqui, ó. Aqui sempre vai ter um ponto de contato maior. Você viu aí? Esse ponto aqui que é o ponto principal de ligação. Sempre em cada retentor. Então isso aqui é fundamental. Por quê? Porque se você pega o retentor lá. No caso aqui, essa ponta aqui é onde vamos fazer um isso, vai passar tra o eixo. Isso. O eixo vai estar trabalhando, aí. O eixo passa que é assim. Isso. Nossa. Isso. Olha a bola. A, onde a bola faz uma, uma pressãozinha. Isso, isso aí. Ela fecha mais a dele. Então ela rebaixa, ajuda a fixar. ele. Porque mesmo quando o, o sistema está desligado, hum. o óleo ele mantém uma pressãozinha. E aí essa mola vai atuar. Ela vai atuar mais para quando o carro for desligado, não vazar, não passar óleo aí. Agora, quando o carro está ligado, o que, que vai acontecer? O óleo ele vai entrar aqui nessas canaletas que onde está a bola aí, e vai ajudar a fechar mais, vai ajudar a bola para dentro e também vai pressionar para fora. Então as costas do redentor elas sofrem pressão também interna. O dentro do redentor é onde ele abre... Ele, ele abre justamente, expande um pouquinho para poder ajudar a vedar, Porque a pressão ela, se, se o retrator não tiver esse auxílio e não tiver trava por exemplo não tiver constante alguma coisa ele sai do lugar isso que ela tem posição né justamente tá em, em caso da posição é essa isso então aí, aí que é o óleo vem por trás né essa parte aqui é que é onde onde vem o óleo. não essa parte aqui não essa parte aqui é só para ajudar a impedir a subir é. Onde vem é. aqui a fundação é. esquerda é é mesmo. Aqui. Esse, ponto dos lados, aqui a gente fala lá. Disso, ah, né? Isso. Então, aqui assim, tem parte... uma, uma bola que circula óleo, ela voa para óleo, e aí a própria pressão ajuda ela, ajuda ela a fechar o diálogo. Fazer fazer. Na verdade, o óleo entra ali, né? Nessa uhum. parte que, tá, que, tá... que não tem a borracha, mas tem a, a bolinha. Né? E ela faz com que a pressão entre ali dentro. E ela se fecha. Ela se expande. Na expansão vai ajudar a vedar por fora da sede. Isso. Agora, internamente, ela vai fechar. Isso. Entendeu? Então ela fecha para dentro. Ah. Aí é onde evita de vazar no eixo. Mas se o eixo está enfermo se o eixo está arriscado. Em alguns casos, igual no caso desse aqui, no caso desse aqui, que é aqui na cabeça aqui, ó que o acoplamento ele fica para dentro do carro, e acontece muito demais, entra, entra cabelo aqui. O cabelo vai, circula, vai lá para esse cantinho aqui. Aí junta de cabelo aqui, o cabelo, se ele entrar para dentro aqui do retentor, ele também faz vazar. Porque um fio de cabelo, se passar nesses arcos aqui, faz vazar a tá? caixa. Faz vazar esse retentor no caso aqui. E acontece demais, demais. Eu pego aí alguns carros com mais ou menos, mas é difícil que não tenha. O cabelo enfiado ali, né? que circulou. Né? Na, na limpeza do carro, por né? eu já vai o cabelo para aquele cantinho ali. Se o cabelo voa, entra ali, aí pega ali na cola, numa graxa assim, alguma coisa que tem ali, e ele vai circulando, circulando ali e enche. O carro para dentro. Então é esse tipo de coisa. É, você tem que prestar manutenção por conta dos é, problemas que é gerado, né, e, e o redentor, como a gente disse, um fio de cabelo faz vazar ele, é, já no tempo do sistema é é difícil, ele tem uma série de percursos que é fricórdia, ele pode ficar agarrado em algum lugar, ou qualquer outra coisa, como por exemplo, eu tinha um que eu fiquei com essas, essas, essas, essas Vedações aqui, ó, que você tira da embalagem. Até nisso tem que se prestar muita atenção, porque toda a embalagem ela vem com essa vedação. né? você de lápis. Hein? Nisso daqui, se você fura de qualquer maneira, cai um pedaço aqui dentro, e você vai lá no reservatório e enche, e aquilo vai junto, pode dar problema na bomba, dependendo da bomba, você vai perder a bomba, e pode também tampar a bomba, dessa para a bomba, de na caixa. Então, até um simples a aplicação não é tão simples assim. Ah, carro tá. de bater no motor pode sair. Pois é. Vai o eletrônico, olha, ele embaixo, desceu, baixo, desceu, o pescador, o pescador entupiu. Não, não. É. Começou a ficar com de deficiência lá de cima, foi embora. Pois é. Então, o que acontece? É o detalhe que mesmo eu, eu falo lá, eu lembro lá do menino, a gente está ajudando. É, acho que né, ele não é um, um, um merece atenção. Mas em todo o percurso do trabalho tem estar de, eu costumo dizer corpo-presente, mas quando pensando que está fazendo, está pensando em mulher, está pensando em criança, está pensando em colega, adorando... Normalmente tipo. é isso aqui, ó. É, Lá Na loja, agora antes de eu fechar, você sabe que a gente pede um para isso aqui. Rapaz, o colega é até bom de trabalho. Mas entrou nessa no final do ano de pitar o cabelo de louro, pintou o cabelo de louro e pigoute de azul, falei, cara. Pô, lá tendo muitas pessoas evangélicas. Uhum. Tá? Ele não pega bem para você estar trabalhando.